Confira minhas músicas no Spotify, link na descrição do vídeo. É nóis. Bravo, bem feito. Well Aren't they delightful? Aren't me a janela secreta escrevi ideias sobre um tesouro, maldição asteca. Andei pelo velho oeste e suas terras. No expresso do oriente, me tornei um mestre na arte da trapaça. Na sombra da noite minha família caça. Mundo imaginário vira uma ameaça. Consciência transcendente. Sou o Bruxos, índio solitário. Oh, oh, oh, oh. Navegando pelos mares do Caribe, verso afiado como Eduardo. Vem pra fantástica fábrica de hit. bilhete dourado, deixei pra mais tarde. Elas reconhecem. Meu mundo estranho Deve ser por isso que me chamam Jack Já do chapeleiro daquele tamanho Começa 4 e 20 e termina 7 no fio da navalha assassinei Com o próprio diabo negociei Com sede de sangue retornei Me tornei presente Rainha vermelha destronei Com nova cadáver me casei E pelo meu povo me vinguei Cheio e vi por acidente Mestre Mordecai, de Londres sou barbeiro. Vampiro, sangue, terror. Halloween com mais horror. Eu sou capitão, pelos céus no elevador. Dando um espetáculo. Dos mortos, ela voltou. Navegando pelos mares do Caribe. Verso afiado como Eduard. Vem pra fantástica fábrica de hit. Bilhete dourado, deixe pra mais tarde. Elas reconhecem o meu mundo estranho. Deve <risos> ser por isso que me chamam um Jack, -o. já do Chapeleiro daquele tamanho Começa quatro e vinte e termina 7 A janela sagrada escreve ideias Sobre um tesouro, maldição asteca Lantei pelo velho oeste suas terras No Expresso do Oriente Me tornei um mestre na te da trapaça Na sombra da noite minha família caça Mundo imaginário vira uma ameaça Consciência transcendente <risos> Wasn't that just I was worried it was getting a little dodgy in the middle part, but then that finale, <laughs> it, wow!